titular as cores em português e em inglês não é então vamos começar Kika que cor é esta? Red. Yes. e em português? Vermelho! Vermelho! E qual é esse material? Esse material é argila! Argila! E é muito bom para brincar! Olha, pega. Fixe, não é? Olha que Fixe, é? é? vizinho é? é? Vamos continuar. E esta? e esta, que cor é esta? É? Purple! Uau! Que fixe! Roxo! Roxo, é português. É esta? Branco. Branco. White. inglês? White! Que fixe! E esta? Rosa. Rosa. E em inglês? Peace! Uau! Que fixe! A Francisca está muito bem estudada. E que cor é esta? E esta? The De... o Deu... yellow! Uou, amarelo e yellow! Já só faltam duas cores! Será que a Francisca vai conseguir? Que cor é esta? Laranja! Laranja e... Orange! Oui. Orange! E a última? E a última? Qual é esta cor? Green! Oui. <risos> Uau, a Francisca conseguiu dizer as cores em português e inglês. Tchau, amigos. Obrigada por ter assistido. Não se esqueça de um like e subscrever o canal. Diz-te tchau aos amigos, filha. Tchau.